O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia, eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se aproximaram e lhe pediram, Manda embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos Diante disso, Jesus lhe disse Mulher, grande é a tua fé Seja feito como tu queres E desde aquele momento, sua filha ficou curada Palavra da salvação Glória a vós Senhor A fé e a humildade são inseparáveis dentro do cristianismo. Hoje nós vemos o povo de Deus, que liderado por Moisés, se vê muito pequeno diante daquele povo que estava ocupando a terra prometida ao povo de Israel. Aqueles que estão na terra que Deus prometeu ao seu povo parecem gigantes. Também nós, diante de tantos desafios, nos vemos como que pequenos e temos a impressão de que os obstáculos à nossa frente são imensos, intransponíveis. Por vezes podemos até mesmo desistir da caminhada, nos pôr a reclamar, tentar encontrar culpados, como fez o povo de Deus. O Salmo vai nos dizer que este povo não confiou no projeto de Deus. Mas o Evangelho nos mostra um exemplo de confiança, fundamentado na humildade. É uma mulher cananeia, pagã. É uma mãe. E no momento em que a sua filha está perturbada pelo mal, ela então... Sem pensar aquilo que vão imaginar dela, pede socorro a Jesus. Para muitos parecia uma histérica, mas era uma mulher que estava sofrendo com o sofrimento da sua filha. E por isso que ela não tem vergonha de recorrer ao mestre. O Senhor se mantém numa posição difícil de compreender, porque Ele passa adiante... E dá até mesmo a impressão, num primeiro momento, que ele não se importa com aquela mulher. Mas nós sabemos que tudo aquilo que Jesus faz tem um sentido. Todo gesto de Jesus e até mesmo o seu silêncio ou quando ele tarda a chegar. Em tudo isso nós vemos uma pedagogia do mestre para deixar uma mensagem e neste caso, poderíamos dizer, para despertar a fé daqueles que têm humildade. Mas o clamor daquela mulher despertou nas pessoas irritabilidade. Os apóstolos chegam a dizer, Senhor, fale para essa mulher ir embora, ela parará de gritar, enquanto... Aqueles que estão insensíveis ao sofrimento da mulher. Pedem para ela se calar. Jesus resolve escutá-la. E ela então pede a intervenção do Senhor. O Senhor diz que ele veio primeiro ao povo de Israel. E usa até mesmo de uma figura que poderia parecer ofensiva a esta mulher. Como eu posso dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. Jesus diz, essa mulher poderia muito bem retrucar, ela poderia talvez virar as costas, mas de maneira surpreendente, com uma humildade admirável, ela realmente reconhece, Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Aquilo que parecia para muitos pouco para aquela mulher, era significativo, era muito. Bastava que o Senhor se voltasse para a filha dela e ela sabia que a graça de Deus aconteceria. A humildade dessa mulher moveu o coração de Jesus. A ponto dele elogiá-la dizendo que grande era a fé desta que agora com humildade se dirigia a Ele. A humildade move o coração de Deus, porque nesse momento nós mostramos o quanto nós somos necessitados dEle. Não que Deus queira ver os seus filhos se arrastando, mas Ele realmente deseja de nós uma confiança desmedida. E é claro que onde há confiança, há espaço para Deus atuar. E é por isso que ele diz para aquela mulher, seja feito como você quer. Porque antes ela fez a vontade de Jesus. Ela realmente reconhece quão legítima é a palavra de Jesus. E ela nesse instante se coloca como alguém também que precisa dele. A graça acontece assim como muitos milagres podem acontecer pela fé. Mas uma coisa interessante, para ocorrer um milagre é necessário fé, mas para ter fé não é necessário milagre algum. A fé, neste caso, é soberana, porque seja diante de um milagre que acontece, seja diante de uma situação tão difícil como daquela mulher que no primeiro momento não é atendida por Jesus, quem tem fé tem perseverança, tem fidelidade. E quem vive na perseverança e na fidelidade colhe a graça de Deus. Nós vemos em São José, o homem que Permitiu que Deus lhe falasse por meio dos sonhos. O homem que se pôs a servir, o homem que dentro da sua, da sua profissão, que exige muita calma. E vamos pensar, José trabalhando a madeira, né? Quanta calma em alguns instantes foi necessária. O homem que foi fiel a Deus, viu grandes coisas acontecer assim como também São João Maria Vianney. Este padre francês, que visto como muito limitado aos olhos dos seus superiores, fica um ano depois de ordenado sem atender confissões. Como se ele não fosse capaz, pela avaliação de seus superiores, de ministrar o sacramento da reconciliação. No entanto, como ele era muito piedoso e tinha realmente atitudes exemplares, ele agora é enviado para Arns, uma cidadezinha que era praticamente um vilarejo, onde talvez não se esperasse muito de um sacerdote, como ele era visto, não é? que aos olhos de alguns tinha pouco para oferecer. E antes de chegar a Arns, são João Maria Vianney encontra um garoto e diz assim, me mostre o caminho para Arnes e eu amanhã vou te mostrar o caminho para o céu. E foi justamente o que ele fez, não apenas a aquele menino que foi o primeiro a acolhê-lo, mas a toda aquela população que, carente de um exemplo, de um verdadeiro pastor, estava se perdendo, estava realmente é, imersa em costumes distantes da fé, em distrações que realmente fazia com que o coração deles não sintonizasse com o coração de Deus. São João Maria Vianney por várias vezes chegava à igreja para atender a confissão e nenhum fiel se aproximava, até que houve o primeiro que buscasse a reconciliação e na perseverança e na fidelidade de São João Maria Vianney, ele começou a atender a toda aquela comunidade, e até pessoas que vinham de fora, inclusive de Paris, a capital da França. Personalidades, pessoas respeitadas, respeitavam São João Maria Vianney, por conta da sua sabedoria. Assim como também nós veneramos a São José, que no seu escondimento, no seu silêncio, demonstra a sabedoria de quem confiou em Jesus. Confiou no Pai, confiou em Deus que falou no seu coração. Que também nós, a exemplo de tantos homens e mulheres como a Cananeia, como São João Marivianei, como São José, pai adotivo de Jesus, também, também exercitemos tal humildade que nos faz ter abertura para uma fé confiante no agir de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Vamos